você está em busca do seu propósito de vida você quer entender o porquê verdadeiramente você está onde você está ou você quer encontrar alguma coisa que realmente tenha sentido para você fazer? Essas perguntas elas acontecem, elas vêm na nossa vida cedo ou tarde e eu acho que esse vídeo é muito importante, vai ser muito importante para você então assiste ele até o final E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro Quantas vezes a gente não se pergunta quais são os propósitos de estarmos ou fazermos o que a gente está fazendo? Quantas vezes talvez você aí do outro lado não tenha se perguntado qual o propósito da sua vida ou por que você tá aqui? ou porque você existe. Quantas vezes a gente não se compara e você do outro lado já se comparou com outras pessoas, o que elas conseguiram, a idade que elas têm, onde elas estão. E daí a gente fica com aquela sensação de que a gente está caminhando pelo lugar errado e que tudo que a gente faz é pela metade ou não tem resultado nenhum. Essas situações, elas, cedo ou tarde, trazem pra gente uma carga tão negativa que podem gerar ansiedade, entre outros transtornos piores. E é exatamente isso que a gente tem que mudar Mas para a gente mudar A gente tem que entender o que é verdadeiramente propósito e para poder ajudar você aí do outro lado a despertar quem é você de verdade colocar pra fora sua essência encontrando as coisas que te impedem de acessar essa realidade que te impedem de conseguir encontrar os propósitos da sua vida eu trouxe uma vivência com a deusa Hecate e essa vivência é pra, pra que você possa desabrochar. Mas antes da gente continuar esse papo, não se esquece deixa seu like pra fortalecer ainda mais a nossa energia, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale, porque lá você vai ter diversas outras postagens falando sobre magia e te ensinando alguma coisa importante, certo? E deixa aqui embaixo nos comentários se você já se questionou a respeito disso, se você encontrou o seu caminho, conta pra mim. Se você parar para analisar verdadeiramente a palavra propósito, você vai começar a entender que propósito está ligado diretamente à essência. E essência é liberdade, é verdade, é expressão verdadeira de quem nós somos, do que nós uh, mostramos para o universo de real. E todas as coisas que estão ligadas diretamente a esse propósito da nossa vida, que nos atrapalham, não nos deixam chegar até onde a gente deveria chegar, tá ligado com a sociedade ou com as pessoas ou com os conceitos que colocaram na gente e a gente acreditou que impede que a gente siga em frente sendo verdadeiramente quem nós somos seja porque a gente vai desagradar um amigo um namorado seja porque a gente pode desagradar os nossos pais ou porque algum dia alguém fez a gente acreditar que fazer ou tomar tais atitudes elas são erradas são sinônimos de fraqueza e nós não podemos e não devemos agir desta maneira. E essas ideias, conceitos e opiniões que estão ligadas com a nossa prisão, a prisão da verdade de quem nós somos verdadeiramente, às vezes está é tão profundo na gente que não, não é fácil de enxergar. E para você aí do outro lado que não sabe o que é uma vivência e nunca uh, teve nenhuma experiência com relação a isso, normalmente as vivências elas são processos que a gente trabalha é, em dias ininterruptos ou então que despertam na gente é, uma sensação de busca, de procura. E através do cotidiano, depois das meditações e dos atos ritualísticos que são feitos, a gente recebe insights, pontos de, de luz, vamos dizer assim, situações que acontecem no nosso cotidiano que podem ser positivos, ou até mesmo caóticas, que fazem a gente enxergar a verdade, que a gente precisa enxergar. Essas situações que elas acontecem, não existe certo e errado, e o que vai acontecer na minha vida é completamente diferente do que vai acontecer na sua vida, porque somos seres diferentes, indivíduos diferentes, com buscas diferentes, certo? Então, é, a partir do momento que você fizer é, esse trabalho ritualístico que eu vou estar tá trazendo aqui pra vocês, fique de olho na sua vida, fique de olho nas coisas que acontecem, fique de olho nas situações que vão acontecer e nos insights que você vai ter, nos momentos de clique que a sua mente vai expandir, porque vai ser completamente diferente para você do que do coleguinha do lado, do que para mim, do que para qualquer outra pessoa que vai realizar essa vivência, certo? E volta para cá para me contar como que está sendo, como que está fluindo a sua vida depois desse trabalho é, ritualístico que a gente vai fazer junto, tá bom? Mas antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite. Vem fazer parte dos membros do canal, pra você poder ganhar benefícios incríveis. Você vai ganhar selo de verificação de membro, você vai ganhar emojis, você vai ganhar brindes exclusivos e até mesmo uma consulta mensal comigo de uma hora. É só você entrar aqui embaixo, do lado do Inscreva-se, e ver certinho a categoria que melhor se encaixa pra você na sua realidade e fazer parte da Revoada Rochinol. Antes da gente começar a vivência, vocês precisam entender um pouquinho de quem é a deusa Hecate e como o arquétipo dela funciona A deusa Hecate ela é filha de Persis e Astéria É diretamente ligada à geração de Titãs do Olimpo E diferente do que muitas pessoas acreditam ser Hecate Ela é muito mais que uma deusa do submundo Ou uma deusa escura, como as pessoas dizem Essa face de Hecate que as pessoas conhecem É uma face muito moderna e ela é muito, muito mais antiga E além disso tudo que as pessoas acreditam Hecate ela não tem necessariamente um mito Túnica exclusivamente dela Ekati ela se torna muito mais Conhecida por conta do seu Culto, então Ekati É uma deusa muito cultuada Em diversas localidades Ekati ela é uma deusa que tripla, ela é uma deusa que tem três faces e ela é representada nas, nas estátuas antigas e nas suas ilustrações ao longo do tempo. As pessoas elas só observam a face anciã da deusa que é a face que tem contato com o submundo mas ela vai além disso Hecate ela era cultuada como a senhora da vida e da morte, muitas vezes vista, vestida de branco não necessariamente de preto às vezes até mesmo de carmim, representando a sua face mãe. Hecate é a senhora dos caminhos porque ela está na fenda entre a vida e a morte todos os caminhos desembocam em direção a ela justamente por isso, Hecate durante muito tempo foi cultuada como a protetora das mães, dos bebês, das grávidas e antes da, do momento do parto, as grávidas geralmente faziam sortilégios elas faziam entregas para Hecate, para que elas pudessem ter um parto seguro e que as crianças estivessem asseguradas no momento em que elas viessem a vida então, Hecate é a seguradora das almas tanto das almas que retornam ao submundo tanto das almas que vêm para a terra através das crianças recém-nascidas e justamente com esse arquétipo dos caminhos porque tudo retorna a ela a gente vai trabalhar com essa visão arquétipica da deusa Hecate como a senhora dos caminhos para que nós possamos encontrar os nossos caminhos para que nós possamos compreender melhor a nossa essência e a nossa existência afinal de contas ela é a senhora de todas as portas e todos os caminhos, e tudo vai em direção a ela. Então, justamente com esse arquétipo, nós vamos trabalhar com um arquétipo luminoso que direciona a nossa vida e a nossa existência. E a ideia é que através desse arquétipo a gente possa encontrar o bálsamo que a gente precisa pro nosso coração sem interferência das outras pessoas ou com o mínimo de interferência possível para que a nossa realidade seja uma realidade que nós criamos de maneira independente aonde a nossa verdade é o nosso propósito. E os cachorro confirmando ali no fundo, é isso mesmo. Para essa vivência você vai precisar de materiais muito simples, você vai precisar de uma caneta, você vai precisar de um papel e você vai precisar de uma vela de qualquer cor, mas eu sugiro que essa vela seja branca. Tá? para que a gente possa trazer esse arquétipo luminoso da deusa. Você vai fazer uma purificação no ambiente, certo? da maneira que você se sentir mais confortável. Se você desejar, você pode fazer um círculo mágico em volta do ambiente onde você vai trabalhar, para que você tenha ele seguro e com a sua energia propriamente dita. Você vai desenhar no papel o símbolo de Hecate, a Trívia. e você vai acender a vela em cima desse papel, em cima deste símbolo e vai fazer uma invocação para a deusa. Poderosa deusa Hecate, senhora de todos os caminhos, dos céus, terra e mar, que a verdade seja minha guia, que o meu verdadeiro eu possa florescer, guie-me nesta jornada, que eu possa reconhecer a verdade em mim, Hecate, esteja comigo, iluminando e guiando meus caminhos, assim seja, assim se faça, Kairé. A partir desse momento você vai se sentar na frente da vela que você acendeu e você vai seguir a meditação que eu vou estar tá guiando para você, então coloca o fone de ouvido e se concentra na meditação. Você se encontra descalço, caminhando por um chão de terra. Sinta os seus pés em contato com o solo, sinta a temperatura do solo, perceba cada detalhe, torne essa visão o mais real possível, continue andando, sinta-se tranquilo, observe o horizonte, você pode ver o sol que aos poucos começa a se pôr, tornando tudo avermelhado, e tranquilo. Conforme você anda, vá refletindo sobre a sua vida, observe cada detalhe dela, busque em sua mente situações onde a opinião alheia de alguma maneira interferiu em quem você é ou te impediu de seguir algum caminho, conquistar algo, buscar alguma coisa. Seja por medo de decepcionar, seja por vergonha ou qualquer outra sensação vinda e ligada a outras pessoas que não sejam você, que te impediram de alguma maneira de alcançar algo que verdadeiramente você sempre quis. tem se lembrar de momentos aonde você não foi verdadeiro com você. Você está mesmo feliz com o seu trabalho, com o curso que você está fazendo, no ambiente onde você está, com as pessoas com que você está, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua casa? Você está verdadeiramente feliz ou você simplesmente anseia por algo maior? E pelo quê? Observe. Tente encontrar a resposta. Aos poucos, você começa a ver ao longe, junto à paisagem, uma mulher vestida de branco com longos cabelos negros. Ela é Hecate. A deusa sorria ao te ver e a Sena pedindo a sua mão. Você então dá a mão para ela e juntos, de mãos dadas, continuam a caminhar. Hecate diz que conhece o seu verdadeiro eu, sem máscaras, despido de tudo. Conhece as brechas e cantos mais ocultos de você. Ela sabe de Todas as suas fragilidades e vontades. E enquanto você caminha, converse com a deusa sobre isso. Sobre seus desejos, sem medo ou pudor. E então ouça o que ela tem a dizer para você com atenção. Você se encontra neste momento no centro de uma encruzilhada trívia, olhando ao redor cada um dos caminhos a qual você pode tomar. Observe os caminhos trívios dessa encruzilhada e escolha um deles para seguir. Hecate te olha nos olhos e diz que todos os caminhos são caminhos e todos eles contêm felicidades e desafios e que a verdade está no seu coração independente do que qualquer outra pessoa diga a deusa então te abraça e durante este abraço ela transfere para você suas bênçãos e diz para ter coragem de escolher uma direção para seguir e que se em algum momento essa direção não te der mais felicidade ou bons frutos, está tudo bem escolher outro caminho, está tudo bem fechar a porta e abrir outra, e que ela sempre estará te acompanhando de perto. Então, siga um dos caminhos trívios, e conforme anda por eles, vá abrindo seus olhos e retornando para o aqui, e agora após a meditação, você vai deixar a vela queimar até o final, se você quiser você pode guardar o desenho da trivia ou então queimar ele da maneira que você se sentir e a partir desse momento dessa meditação, em que a deusa trouxe para você, e você trouxe a terra a energia dela, porque no abraço que ela te deu na meditação, ela transferiu para você a energia dela, observe a sua vida, e observe o seu caminho a partir de agora, observe os insights e as situações que podem acontecer para te revelar a verdade, e trabalhe nessa essa verdade. Se você perceber que existe alguma situação ou existe alguém que interfere em quem você é, estude as possibilidades de mudar, de não ouvir mais essa pessoa, até mesmo se afastar. E se seus problemas forem muito profundos e você se deu conta agora, procure um médico. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure alguém que entende da psique e possa te ajudar a se desfazer e desmanchar esses nós que estão na sua vida, para que você de verdade possa ser quem você é, ok? Essa vivência, essa meditação que eu trouxe para vocês, ela é para poder dar um clique na sua vida e você poder encontrar os pedacinhos das coisas que precisam ser desfeitas, aqueles nós que atrapalham, certo? Eu espero ter te ajudado, eu espero ter trazido mais luz e um pouquinho mais sobre Hecate, e deixado vocês ainda mais curiosos sobre o que é trabalhar verdadeiramente com a deusa Hecate. E se você gostou e quer conhecer um pouco mais sobre essa deusa, deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe eu não gravo um vídeo especialmente sobre ela para vocês, ou faça outras vivências, certo? Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. É isso, beijo, tchau, e que o sol possa iluminar o seu caminho.